E ele falava do ver a televisão onde, quando e como se quiser. E eu achava que, achava que era o um futuro. Mas é aquelas coisas que nós ouvimos e pensamos, vai acontecer daqui a muito tempo, então, quer dizer, isto é uma ideia, mas depois na prática como é que isto vai ser possível? A televisão em Portugal ainda tem o poder de chegar ao maior número de pessoas naquele minuto e naquele momento. Não morreu a imprensa, não morreu a rádio, não morreu a televisão. Mudou tudo e continua a mudar, mas é um mudar que é intrínseco são indústrias que têm que ter receita associada. Não há, não é fazer pro bono. Porquê é que eu acho que o digital, que era uma das primeiras alternativas à imprensa, não está a conseguir ter as receitas? Em nenhum grupo português, não é só, não é só no meu. Porquê? Porque há gigantes internacionais. Há uma oferta muito maior porque nós temos o poder da escolha. Não acho que seja um duelo titãs com a televisão. Para mim, a televisão que é feita em Portugal toda tem muita qualidade, tem tanta, tanta, tanta tanta oferta que eu não sei o que é que eu escolho. As audiências servem para haver publicidade, para haver receitas, para a indústria gerar dinheiro e para pagar postos de trabalho, etc. O canal é influenciado pela necessidade da audiência, obviamente. Nunca se comunicou tanto como hoje.